Como é que é pessoal? Eu sou Bem-vindos a mais um episódio e possivelmente o último episódio de Layers of Fears 2. Uh, vamos no quinto episódio. Vamos no quinto ato. Uh, quinto episódio. Quinto ou quarto episódio? Acho que é quinto episódio. Acho que temos feito um, um episódio por cada ato. Uh, vamos agora para o quinto. Estamos debaixo da água. Aqui, como podem ver, já temos o nosso bonequinho completo. Uh, e agora? E agora? E agora? O que é que será? Este place feels like familiar, It looks like it's been here before. Getting. E isto é quase que parece a história do, dos dois irmãos que tiveram entraram no, no barco coitados. Do you see now? You tried to fix me. Instead, you broke yourself. Ah, dá para ver. Parece ser, tipo a história dos irmãos que entraram no barco, entretanto o barco naufragou e, e caputo Caput com os dois. Doces para... Doces para... Do... Opa! Margo para Margo! Puta que pariu... Tudo a partir hein? parte Partem-se merda toda! parte se a merda toda! Não há nada para partir? Então, vou-me embora, se a chavar. Siga! Para frente é, que é o destino yes it tudo weakness um quadro um quadro bingo eu saí daqui... Isto <risos> funciona, não digas. Tu índio que falhas. Uh, sim sair. O que é? O outro dá. <risos> nice. Ele falhou, mas este está para ir. Ok, aqui okay, puxar a alavanca, não. Ui. Ah, tens de puxar primeiro Depois então, puxar a alavanca. Sim, senhor! Olavo? the hell? Ei! Hey. Eu, Eu vi! Vocês pensam que não, mas super atento. Ui! Bye bye! Bye bye! Ei, vamos embora! Ah, não? Vai pra cá? É isso senhor! para ligar Era só isto aqui Ok, vou-me embora ah, Vá por favor Era só isto, era só isto Cheira de sede Não vale atacar agora Vá lá Ui, o que está bem molhado não tem ninguém, Será que não tem mesmo. Uh, <coughs> How long has it been? I don't remember anymore. She is hard to remember. Just feel myself shipping, going, thing, and keeps going. Papa going, papa going. Ei, se história daí, pa? Me ver isso. Oi! Caraças! Por aqui? Oi! Oi. Eita é puta! Merda! Estamos vejando o pé, caraças! isto? Oh, little Jimmy! Oh, little, Jimmy! A valeia saída! Que oh. bicho morto, meu carro! Ai! Vamos lá! E vamos baixar. Vai, baixa, baixa a cabecinha! Baixa a cabecinha, meu menino! Ok, agora já uma suíça! Ah, pois é! Pois é, pensa-se o é. quê? Poor little Jimmy. Poor me little, little Jimmy. Jimmy. Into Winter, the light. waste the burden. And anchor. dragging me down. Oi! Hey, Ugh. Ugh. Ugh. A chance did Neither of us did. we never should have lived this long forever is a very long time sometimes it's better not to be to burn away completely There's no place for me here. Only a fogueira you. debaixo da d'água primeira olá I hope you'll be brave this time. Oh, sure think I can. I cannot. You you Não tenho. Acho no no forno meu. que maluco, pá. O meu final work. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Então, você deve subir agora. It is all gone. It is lost. Hopeless. just like a life that was never yours. Okay. Dreams you had no right to dream. Too scared to be yourself. Hey. Ok, se vocês tiverem aí sossegadinhas... É! Ah, oh, é o um gajo! É o um gajo! É o um gajo! Onde que eu vou agora? Tem aqui uma porta! Ah, não é coisa que eu porta da porta, cara! Sabemos o que somos, mas não sabemos o que podemos ser. Mas assim há muita gente que não sabe o que é. Isso foi o meu final trabalho okay. Para o que foi perdido. Para deixar de Ok, então depois tem esta porta que é que não abre agora né? Ah ok Vim ali qualquer coisa Olá! Adeus! Adeus! Adeus! Adeus! Adeus! Adeus, adeus. adeus. adeus. e adeus! Os zinhos do miúdo agora é, não? É? não Dava a fazer nada lá, aparentemente, ainda não. Eu mas eu vou ser um pouco calheiro. Oi, mais um, um flash! Ei, por aqui! Olá, mãozinha! Fui! Espera, tava aqui uma coisa. O que é isto? É a porta. Ei! Parece hein? Hum. Ah, okay. <laughs> so, episode uh, Estou Acertado uma pessoa, oh, estúpido vai-te para o Olha, mais um quadro, talvez mais medonhos. Estes quadros também está fechado. Almoço, oh, está fechada a porta. Caraças, pá. Para com isso, ah, que lindo! Era uma porta. Done. Uy, Huy, Un baú An shell cannot live forever. <laughs> Gold. Huy, aquí me aparta. Me Doe os tiros Doe os tiros Ui está ali maçãs a voar ser aqui Eu Eita lesta Obrigado Aqui mais um quadro deve ter pego quase os quadros todos né? Ok vamos embora Olá amigos, estamos de volta! Estamos de volta! Adeus! Não? Não? Ah! Os escassos momentos, assustei-me. Pensei que não ia conseguir passar. E aí, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, labirinto, Estou labirinto. Estou labirinto. Estou labirinto. Mesma quase meu o gajo é batuteiro, deixou-me mesmo até o fim, deu-me esperanças e depois. Ok um... Tem que rodar mais ainda? Ok <risos> Gosto de massage. Ah, são olhos! Devo esperar que estes olhos chuvam um para que irem lá para dentro. Ai, vida. Vida de marinheiro. Fiquei com coisa. The him in the deep, the going louder, ump thing, ump something. Note, finally I understand the way out of here. M me, you, you in me, me, who are you, what? How can a man burn no idea turns to ash how could you know Because of all the wasted years of all the pain it took to bring how many times must a man die before he can truly live how many times is that your man? This is what happens when you fail to take control. Cut, cut, cut! Okay. passei peguei boy posso passar não posso the way you build one character you destroy the other there's no other way you follow reason you see through it you cut okay, away the strings you Was hesitate you look for a better way nothing is ever rise you give it You choose the easy. One. So, ah. in the end, there is no right or wrong. There is only James, Lily, ah! James. Listen to me. You have to go. No, I'm not leaving. I'll, I'll find a way to meet you. I know you will. You're strong, stronger than you know. We'll be together again, no matter how long it takes. I will find you. I will. <gasps> <gasps> <laughs> Estou, tipo no início Ah, agora é aquela parte que aparecia a mulher, não era? OK, já não é bem a parte. Onde eu pensava. What's past is past, what's gone is gone. The door is shut The dreams we, we did, did not, not get, get to share. share. When all we love is stripped away. A My boy, boy must leave. Them. A man must stay. And yet, there is still hope you see. But you are still a part of me. Although the boy has ceased to be where there was I, there shall be we. The holy flame, it burns away, it shows us there's another way. Let us be together, forever, and ever, and ever. What's said is said it's time to eat. I'm sure you'll find me quite a treat. Oh, oh oh Aquilo é o que? Para dizerem que ainda vou fazer mais um? Ah oh, meu Deus! Oh, e acabou! Acabou! Tá por raro, tá por uh, Tem alguns jumpscares, uh, mais ali na parte inicial, no sei lá, segundo episódio. No segundo ato, no primeiro e segundo ato. O terceiro ato já começa a ter introdução à história. Já se começa a perceber mais que existe ali aquela relação entre irmão e irmã que tinham tentado ir a bordo do barco. Agora, se o quarto e quinto já é muito história tem também alguns jumpscares, scares né Mas os primeiros foram aqueles que, que meteram assim mais respeito. <risos> Opa, de resto, gostei muito, gostei muito do jogo. O jogo está muito porreiro, rapidamente se chega ao fim, não, não se demora muito principalmente se jogarem como eu estava a fazer, eu andava sempre a correr, sempre a tentar passar de um lado para o outro sempre a tentar progredir, então aí faz bem, acho que os episódios vão ficar todos mais ou menos uma hora, exceto este aqui que tem que 20 minutos 20, 25 minutos, portanto era mais curto mas pessoal, espero que tenham gostado vão ver o site que eu vou deixar aí em baixo tem no Steam também a indicação aqui do jogo o jogo está muito engraçado para quem já ouviu já mais ou menos conhece uh, a narrativa do jogo né e, e não ficou ali bem claro se eles dão a oportunidade de ter uh, dois finais se calhar dão se calhar dão porque no final naquela parte em que estamos fora do barco aparecem algumas decisões que eu tive durante o jogo portanto é possível que uh, alguns pontos chaves tenham outro tipo tendo outro tipo de decisões tínhamos outro tipo de final este foi o que eu tive, espero que tenham gostado aí, quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo, tchau.